E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo do Need for Speed Unbound. E eu acabei de zerar o game e hoje a gente vai fazer um carro aqui, uma configuração de tunagem e trocar uma ideia sobre esse jogo. Primeiro eu vou comprar um carro aqui na loja, né? É bem simples esse jogo aqui, só que eu tenho que achar o carro aqui. Eu quero um Dodge Charger, que eu já vi uns um vídeos dele e é um carro muito bonito. Cara, esse carro aqui foi um dos carros que me fez mais querer comprar esse jogo aqui por causa do... Som dele tá, ele custa 145 mil. Vou comprar primeiro. Eu vou aqui na parte de estilo, é, eu vou procurar uma pintura primeiro para esse carro aqui, tá? Cara, eu vou colocar essa pintura aqui. Ela não tem muita informação. Eu gosto de um carro mais clean. Aquelas pinturas que tem um monte de adesivo, eu acho que fica muito camuflado. Então, eu vou escolher essa. Aqui no efeito de pilotagem, como não dá para tirar a fumacinha, né? Eu vou deixar o mais simples. Vamos aqui na parte da carroceria, ele tira a cor do carro. Olha, olha, tem esse. Esse aqui, que é da horinha também. Esse aqui é louco pra caramba. Eu gostei desse aerofólio transparente, ficou bacana. Agora, esse outro aqui, ó. Esse aqui é massa pra caramba, velho. Olha isso. Eu achei que ficou louco pra caramba, velho. Deixei nos comentários o que você achou. Vou colocar esse aqui. Eu vou ter que colocar o design de novo, né? Cara, e além de colocar esses kits aqui, eu consigo editar um por um, velho. Que nem o capô aqui. Eu acho louco pra caramba que tem essas opções. Mas eu acho que eu vou deixar esse modelo que tá aqui mesmo. Agora eu vou colocar a roda aqui, velho. Cara, eu vou colocar essa roda aqui por enquanto. Nós vamos ver lá fora como é que vai ficar. Qualquer coisa eu venho aqui e troco ela. Eu vou colocar esse retrovisor aqui, ó. Ele é bem Discreto, eu quase ia esquecendo do escapamento, né? Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Da hora, eu vou colocar esse aqui. Ó, a gente tem aqui até como editar o pneu, maluco. Vou colocar esse aqui, ó. Cara, esse jogo aqui dá pra você fazer tudo, cara. É um jogo de customização, né? É o jeito que ficou o carro, velho. Totalmente diferente. Ficou louco, né? Eu gostei, velho. Eu achei muito doido. Cara, tem até como colocar aqui suspensão a ar no carro. Eu vou colocar. Agora eu vou pra parte de performance, mano. Vamos entender como é que funciona aqui. Peças. Então vamos editar peças aqui. Primeiro, mano, eu gosto de, de mexer na parte da aderência do carro, né? Pra gente não ter aquele efeito de drift. Então eu vou focar colocar nas peças aqui que são de estrada, tá? Eu acho que as peças de estrada são as melhores, que nem a suspensão de estrada. Vamos colocar aqui um freio também, pneu. Deixa eu ver aqui o de estrada lá na frente. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse que é muito bom. Tem esse aqui também. Eu vou colocar esse aqui. Vou testar esse. Aqui na parte da transmissão, a única coisa que influencia é o diferencial, cara. Ele influencia muito na digeribilidade do carro. Então eu vou colocar esse Elite aqui. O nosso carro tá na classe S ainda, né? Se não me engano, é, tá na classe S. Acho que eu vou deixar ele na S mesmo com esse nível de aderência aqui. Vamos colocar as outras peças de performance aqui já tá instalado. Eu vou colocar o nitro. Eu vou deixar ele na S, mano. Eu acho que deixar ele na S+ eu acho que não fica legal não, tá? Cara, eu vou colocar esse compressor aqui, blower, porque ele deixa o carro com um som um pouco mais agudo do jeito que eu gosto. Então eu vou colocar ele. E eu vou colocar essa essa admissão aqui. Eu quero deixar esse carro na classe S por quanto tá, porque o nível de aderência que ele tá tendo ali, eu acho que o ideal é deixar na S. Então eu vou comprar essa peça aqui. É bom você entrar aqui na parte de digeribilidade, sempre que você for fazer um carro, e deixa ali na definição que você mais gosta. Eu vou entrar aqui, eu vou puxar essa barra aqui toda para digeribilidade. Sensibilidade da direção eu deixo normal, pressão aerodinâmica dá pra gente diminuir um pouco para ter mais velocidade. Só que se eu diminuir muito, ele vai para S+. Eu quero deixar ele na classe S mesmo. E aqui na entrada em drift eu vou tirar vou tirar o efeito de drift automático todo carro você tem que fazer isso aqui no estilo dá pra gente mexer no som do escapamento né É doido, né? Esse jogo aqui é um jogo de customização, velho. Não tem como. Vamos entrar aqui. Eu nem considero muito, assim, questão de física, mas é customização. Mas a física dele melhorou muito, tá? Vamos fazer essa corrida da classe S aqui pra nós testar esse carro? Escuta aí de novo. Mano, e o problema do som dos carros está baixo ainda não foi resolvido ainda para os consoles, tá? Então, no começo da corrida, o som dos carros não está baixo. Uh, vamos nessa corrida aqui mesmo, ó. Dar um rolê com esse carrinho aqui, como ele é o um Muscle Car, né? Aí não a Criterion Games lá, o desenvolvedor disse que Muscle Car vai ter a característica dele. Eu acho que então Muscle Car quer dizer que o carro não vira bem, né? Porque esse aqui ele tem pouca manobra comparado com outros carros. Ele deveria ser um Classe A, né? Eu deveria ter deixado ele na Classe A, mas mesmo assim ele parece ser um carrinho bom, né? um carrinho honesto na S. Mas eu não, não recomendo deixar ele na S não, acho que na A é melhor, tá? Se você for fazer esse carro aqui, quem comprar o game, né? Porque pouca gente do canal comprou, eu acho justo o pessoal não ter comprado Eu comprei mais por questão de teste, levar conteúdo pro canal Porque o preço dele tá um pouco alto ainda, né? Tá na casa dos 300, lá na Global Cars está 284, para quem quiser adquirir ele mas eu esperaria até chegar na Game Pass, tá? Espera chegar na Game Pass, aí você curte ele. Olha, só de não ter Drift, ó... Nas curvas... Só de não ter Drift, pra mim, já, já ganhou muito respeito, né? Só dessa inovação, pra mim, já é o melhor Nide que tem desde 2014, cara. Que eu, O último que eu joguei, né? Na minha opinião, tá? Cada um tem o seu Need preferido. Pra mim, o Underground 1, 2... Um, dois... Most de Hot Pursuit E Rivals foi os, os que eu mais joguei Talvez para você foram outros aí Deixe aí nos comentários qual foi os melhores nids Que você já jogou Uma coisa que eu não curto aqui muito É a questão do trânsito No meio das corridas, mas é corrida de rua, né? É, então tem que ter mesmo E outra coisa que eu não gosto Também é da polícia, é muito chata, cara Você perde muito tempo correndo da polícia só velho, só de não precisar fazer drift aqui, ó. Pra mim já é maravilhoso. E o bacana é que ele não tem aquela coisa ah, de faça drift pra você ganhar nitro. Se você não quiser fazer drift, você não precisa fazer. E você só de fazer a curva certinha você já ganha muito nitro. Tanto é que até os gringos estão falando que é mais vantagem você andar no modo aderência do que no modo drift. Então tem que fazer a coisa certa, né? Esse carro aqui mesmo, eu, eu tô testando, né? E eu vi que ele na classe S não dá. Esse carro aqui é um no máximo a classe A, né? É bacana eles, eles terem feito essa divisão de classe. Mas o jogo ainda é muito, muito mais simples do que eu fosse. Mano, então é isso. Era só para me te mostrar a questão da customização do carro. Dá para gente fazer muita coisa legal nele. É um joguinho bacana. Eu acho que ele seria honesto se fosse na casa dos 250. Lembrando que lá na Global Card 280 você compra ele, mas eu acredito que muita gente vai preferir o Forza em termos de mais recursos. Mas em termos de customização, esse jogo aqui para mim é maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.